bande guru padadandam bhaktavin dasamanita chaitanya prabum bandini Sri anandasaohita shri nand nand nang samayuktam binda Vánsha kalpa taruva shakipa sindhu babacha, patitanang pavanebha vaisna vibhyo namo namaha mukhaṁ karoti vāchālaṁ panguṁ laṁ heta giriam, yatki pāta mahaṁ bandhi parma anandamādovam, brindāvai tu sidevvai piyāvai kese vasacha, shna bhakti pade devi satva tvai nara nurottamam devin sara svati givya sam jayo ho mudirat shankirtane kishna kathopadeshe gauriya patrasya prakasane guru bhakti yukta Bhakti pramodaksh jagod barunu Deyam sada paribhavagna babishtoduham Te padam siva virinchanutam saranyam Beta tiham ponotopa levava diputam Bande charunar bindam Yat pa the palavanakachandamani chataya bisporiji to que me pigo bavadusha kada Sri Krishna Chaitana Pravunita Ananda shi adhyatita gada hara sivasaadihi Sri Krishna Chaitana Pravunita Ananda Shri Adyaita Gadadhar si Gaurabhakta Binda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ram, Hare Ajahnulam mitabhujo kanaka bodhato Shankirtanai kapitaru kamala yotaksho Vishambaru vijavaru jugadharamapalo Bandejagatpriyakaro Karuna bhataru Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Ram Hare Hare Namamigangi Tabapa Tava Surah Surair Bandito Barupam Bhuktin Chamuktin Chadada Bhavanurupena sadhana ram Gangatangramani ajata kalapam Gauri nirantarabhishehi Nara bhajavi shanatham Vagisha Jusho Badane Lakshmi Jasracha Vakshashi Jasya Steh Dai Mahamaji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare. Jang bham barunendra dhamaruto stunmanti di boyista padakramo gayanti yam dhena basti tatadgatina manasa pasantiyam yogina yasam tamna vidhu sura suraganah deva yato smayinamaha jang damaruto sunmanthi di bhista bhii bedai padakramo Dana <todgate> Bastita Dadagotina Manasa Pashvantiyam Yoginaha Yasam Tamna Viduhu Sura Surahana Deva Yatasmainama Gaudiya Goshtipati Gaudya Ghostipati Shri Srila Bhakti, Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Param Sri Upra Maham Sajad Guru disaposwami inviting whole Ki, Srila Vyasadeva convidou o universo inteiro. Ele disse, todos vocês estão convidados para nos reunir nesta oração. Nós gostaríamos de orar aos pés de lótus da única verdade absoluta. Nós vamos orar aos pés de lótus da, da única verdade absoluta. Nós vamos fazer bhajana, nós vamos cantar os santos nomes e vamos adorá-lo. Por, que, todos, por que, que vocês todos não vêm para nos ajudar, para se unir a nós nessa adoração ao Senhor Supremo? Nós não seremos parciais, diz uh, Sriva Vyasadeva, nós não seremos egoístas para que eu possa obter o tesouro absoluto e o mundo inteiro não. Nós estamos convidando, estamos convidando todas as divas. Todos vocês estão cordialmente convidados. Mas qual é o problema? A maioria das pessoas não está interessada em fazer esse tipo de adoração absoluta. As pessoas querem primeiro entender a utilidade de um objeto. Se eles vão em direção a um objeto específico, eles querem entender se o objeto é útil para elas ou não. Caso contrário, eles não vão na direção deste objeto. Então, dessa maneira, a alma condicionada, ela nunca sente nenhuma urgência. Ela não se sente na obrigação de fazer absoluto. Bhajana absoluto, uma adoração absoluta. Sobre a verdade absoluta está escrito que no Bhagavatam, que um desses 12 Mahajanas, Yamaraj ji Maharaj, o semideus da morte, o semideus do karma, Yamaraj, ele diz "Este é um grande segredo. O segredo um segredo entre os segredos. É tão segredo que é impossível realizar tal fato. Mesmo depois de chegar até o Bhajana, as pessoas se ocupam com coisas paralelas. Elas não conseguem se concentrar nesse ponto central. As pessoas deixam seus países, suas casas, chegam até aqui, para adorar Krishna e depois se esquecem. É que ele deve ser o centro de todas as nossas atividades. Qual é a razão pela qual você abandonou sua casa? Fazer o bhajana do absoluto, não é? As pessoas vêm dizer para mim às vezes, Shamba, para Shambhava, quando nós deixamos nossa casa, nosso coração estava limpo, nós queríamos fazer haribhaja, nosso coração estava decidido, por isso eu deixei meu pai e minha mãe e vim até aqui. Mas depois disso, eu não sei como eu desenvolvi outros tipos de desejo novamente. Isso acontece por conta de ofensas. Sim, muitos sannyasis, muitos acharyas falam assim. Um acharya uma vez me disse, quando eu estava na minha casa e eu fazia seva muito simples. Eu conseguia, eu, eu tinha um emprego simples e retirava um pouco de um salário lá. E o ekadasi para mim era algo que eu observava com todo respeito eu cantava o Mahamantra, e as lágrimas caíam nos meus olhos. Esse, algum, muitos sannyasis, um acharya me disse isso, pessoalmente, de Shambhava. Mas agora, o que aconteceu? Disse esse mesmo acharya. Tudo se foi. Isso acontece por quê? Por conta das ofensas. Então, as pessoas comuns, eles sempre querem entender a utilidade de um objeto. Por que, que eu deveria dar energia, dinheiro, atenção para esse objeto? Me diga qual é, o objetivo, qual é, o, qual é a serventia desse objeto. Mas o gurus e Vaishnavas podem mostrar a utilidade do objeto único da nossa vida. Se você for sincero, eu posso garantir isso para você, que os Vaishnavas vão lhe mostrar a utilidade desse objeto, vai ser tão impressionante isso para você que você vai deixar todas as coisas materiais, sua família, seu trabalho, seu país, sua casa, você vai entender que a vida só existe para que adoremos esse objeto único, esse sujeito transcendental, o hum? Senhor Supremo. É por isso que está escrito no Bhagavatam Jamaraj diz isso. Então, é um segredo que necessita uma pureza absoluta. Até que nível você pode alcançar de pureza? Você pode imaginar uma pureza até aqui em cima, mas nós estamos falando de uma pureza absoluta. Quando meu coração tocará essa pureza absoluta. Eu sei que esse é o meu ideal, porque meu guru me disse isso, Disse Shambhava. Ele disse, meu filho, disse Bhakti Pramodho Puri Goswami Existem milhões de coisas atraentes no mundo, coisas lucrativas, que vão me atrair como se fossem imãs, como imãs me atraindo. Mas mesmo assim, você vai alcançar o sucesso se você cortar todas essas atrações. Se você tiver Sadguru Kripa, se você tiver a misericórdia a kripa de um Vaishnava puro, e todos vão dizer a mesma coisa. Todos os grandes Vaishnavas vão dizer que o ponto mais importante é Guru Kripa. Se eu desfruto Guru Kripa, não tem maia, não tem pessoa importante nesse mundo que pode me colocar em problemas. Não é possível. Nos Upanishads está escrito que não é um problema da alma condicionada. O problema é que esse segredo transcendental está tão escondido que é quase impossível para a alma condicionada conseguir encontrá-lo. É por isso que nos Upanishads está escrito. Oh. O que está escrito? O segredo absoluto está tão encoberto com caixas de ouro. O que, que significa isso? Como um baú feito de ouro. O ouro é o metal mais inquebrável, mais impenetrável. Então, para que os demônios não entendam o que está escondido. Então existe esse cofre de ouro que, que esconde a verdade absoluta. Essa verdade absoluta está preservada pelo Senhor Supremo de tal maneira ela está preservada de maneira tão secreta os homens comuns não conseguem entender. Aqueles que desafiam a própria vida, que riscam a própria vida pelo Senhor Supremo, eu posso morrer ou fazer. Entre uma coisa e outra, não, não quero. Não quero uma, um caminho intermediário. Eu não vou fazer nenhuma concessão. Não quero mais estar atrás do meu desfrute, desfrutir a sociedade, esse país, esse lugar não quero mais nada disso, ou eu vou fazer ou eu vou morrer, eu vou fazer Bhakti ou morrer. Como Dhruva Maharaj diz isso, é, ou eu vou falar com, com Krishna ou eu vou morrer, por isso que Dhruva conseguiu alcançar o Senhor Supremo é, num arco de tempo tão pequeno, menos até de seis meses, como é possível, ele tinha cinco anos. Então, um diferente tipo de medo me coloca em problema. Ah, se eu, tiver, se eu tiver problemas assim, problemas assado, quem que vai cuidar de mim? Você tem que dar tudo para Krishna. Se você quiser fazer uma troca parcial com Krishna, você vai dar um pouco, você vai fazer alguma coisa, com, você vai dar um pouco para o guru, assim maya vai te trapacear se você fizer assim, é automático. Então, Krishna Bhajana, se <tose> você quiser fazer, é total. E no Upanishad se você tiver, ele é muito secretamente kept. Secretamente kept means, there is one golden effalience, então, uh, o universo transcendental está escondido por um brilho dourado. Se você superar todos os níveis desse universo material, Bu, Bhū, Buva, todos os níveis, de, de, a estrela do senhor Brahma, se você conseguir atravessar tudo isso, depois disso, depois de Brahma você vai ter que entrar no Viroja, no oceano, no rio causal. E lá você toma um banho. Se o tiver algum tipo de contaminação, ela vai atravessar o oceano é, de brilho. E ela vai tirar qualquer tipo de... Nesse nível você vai se limpar completamente. Porque não existe nada de impuro no Dhamma Sagrado, no Dhamma Eterno. Então, Maharaj está falando de quando a gente sai deste universo, então você vai atravessar todos os níveis desse universo, inclusive o Brahma Jyoti. E lá você vai ser purificado de qualquer resquício que possa ter mantido. E você vai encontrar o Brahman impessoal todo esse brilho dourado, você vai encontrar lá. Né? Você não vê nada além disso. E depois disso, os yogis, ali onde os yogis se, se fundem, e lá você vai passar pelo Sadashiva Dhamma. E depois você vai de novo mais para cima, e você vai chegar a Vaikuntha. De acordo com o seu gosto pessoal, você vai receber a chance de entrar nirshimha-dham, nir varaha-dham, kurma-dham, ram-dham. Eu, eu disse isso um dia. Então eu expliquei isso, que é de acordo com o gosto que já está dentro de você na sua alma, e se você não se satisfaz nesses níveis, você continua subindo. Se você quiser trocar amor absoluto com o Senhor Supremo, onde não há mais restrição, não há mais restrição alguma. Você vai receber o Senhor como seu amado, como seu amigo, então você precisa ir para Golukadama Vrindavana, para o nível onde... Uh, desfrutam de seus passatempos, Shri Shri Radha Krishna. Então, esse tesouro está escondido de maneira impossível de ser encontrado. Yamaraji Maharaj é quem vai dizer isso. Então, esta palavra em sânscrito significa. Se você tentar entender a verdade absoluta com o seu cérebro material, você não vai conseguir. Se você tentar entender isso com o seu cérebro, você vai tomar um chute e vai cair para trás. Você vai ser expulso com sua mente, com seu intelecto, intelecto, sua racionalidade. Ou você vai tentar conhecer o Senhor Supremo. E de novo você vai ricochetear para trás. Se você tenta entender o Supremo com a sua inteligência material, com a sua inteligência, com os seus meios intelectuais, está escrito que a sua maneira de falar não é suficiente para tocar o Senhor Supremo. Talvez você consiga falar por horas. Talvez você consiga falar sobre aulas durante horas. Talvez você tenha a capacidade de falar. Você tem uma, um tipo de é, um talento para falar. Mas o talento não é Bhakti. Você confunda. Quando aqui alguém fala um Harikata tá muito bom, você fala, ah, esse é um grande devoto, não. O Prabhupada foi convidado. Para ir à Vandarasi University. E lá existem grandes professores de Vedanta, de acadêmicos, eles convidaram para o Padre Bhaktivedanta. O Pada estabeleceu um, e templo um templo lá, <risa> eu fui lá. Fui <risa> lá duas, três vezes de Shambhava. Eu dei Harikata lá, mas não é um. Esse grupo, nós, nós não controlamos mais essa, esse templo, Gaudiya Mata não controla mais esse templo, parece. Então. Prabhupada vai falar um Harikata, e grandes professores, grandes eruditos acadêmicos estavam lá sentados e quando o Harikata acabou, eles disseram, nós não conseguimos entender o que você está dizendo, a gente não consegue entender. Você pode dizer algo, que a gente possa entender algo mais simples? E preocupada, Baxedanta respondeu, na verdade, é mais funcional se vocês vierem ao meu nível, não eu ir ao nível de vocês. O seu estándar deve subir. Se eu fizer o meu estándar baixo, por que, que eu deveria falar aqui? Eu teria que fazer compromissos aqui. O que, que é um compromisso? O que, que é uma concessão? Você vai conceder alguma coisa, você tem que aceitar alguma coisa ruim daquele grupo, Se você vai se sintonizar com alguém, essa compreensão mútua só acontece quando vocês vão é, cortar alguma coisa da sua integridade, alguma coisa do, do que você defende e vai aceitar alguma coisa que os outros defendem. É por isso que no Haribhajana não existe esse tipo de compromisso. Por isso que no Hari não tem nenhuma. não existe nada disso. Não é possível fazer isso. O Bajana, a adoração puríssima, ela não faz concessões. Então entende que com o cérebro material você não pode entender. É tão complexo. O que eles estão dizendo? Por quê? Quando a pessoa não entende, porque ela não tem Guru Kripa. Ela não tem misericórdia do Guru, então não consegue entender. A Maharaj está falando que 200 300, atrás, 200, 300 anos atrás ainda existiam algumas regras específicas mas antigamente na nossa sociedade existia uma regra os brâmanas suponho que eles tenham um fator hereditário relativo ao brahmanismo. se em sete gerações então, se depois de sete gerações, a pessoa não mantém a pureza do, do comportamento bramínico, não podemos considerar aquelas pessoas brâmanas. As pessoas eram assim até uns 200 anos atrás, elas mantinham toda a pureza hum, todo o comportamento perfeito, não se casavam com outras castas e aos poucos o estándar começou a cair, agora não tem mais esse estándar, Kaliura é, corrompeu tudo, você teria que provar que você tem Vishnu Bhakti de geração em geração. A adoração a Vishnu é o verdadeiro nível dos brahmanas. O que você quer dizer com o brahmanismo? A pessoa não tem bhakti pelo Senhor Supremo, como que pode ser considerado um brahmana? Se ela não tem bhakti por Sri Krishna, é por isso que no Bhagavata Gita, está escrito. O que está escrito? No Bhagavata de Mahapurana, o Srimad Bhagavatam é a evidência mais elevada, não existe uma evidência superior. Mahaprabhu disse. Então lá está escrito uma pessoa de uma casta muito baixa eles matavam cachorros e comiam existe gente ainda assim em algumas tribos existem países também Gurudeva Bharati Maharaj também falava sobre isso os homens de, de algumas tribos ele faz um festival duplo Tanto para você quanto para o cachorro dele Eles matavam o cachorro Como que eles faziam? Eles preparavam Coisas muito saborosas Eles deixavam que o cachorro comesse aquilo O cachorro comia aquilo O cachorro nunca tinha comido aquilo Ele comia até a garganta Eles pegavam esse cachorro E levavam ele para um lugar eles batiam no cachorro O cachorro morria Eles colocavam o cachorro inteiro no fogo E faziam uma... um churrasco Na Tailândia também eles comem chacais, cachorro, Tem um mercado lá que eles vendem todo tipo de animal. Eu já vi isso no jornal. Quem é que é que tipo de animal? Ali no Camboja eles comem inseto, parênteses. Então, eles faziam esse churrasco cortavam a barriga do cachorro, então as coisas deliciosas que eles, é, que aquilo que o cachorro tinha comido. Krishna está contando de, um, de uma coisa que eles realmente fazem. O cachorro come e eles fazem o cachorro um churrasco abrem o um intestino do cachorro e comem o que ele comeu. Que diz que isso é real. se um brahmana se um Brahma, assim, sente algum tipo de aversão a vida espiritual, a Krishna, então ele não é um Brahmana. E se uma pessoa que for realmente um Brahmana tiver devoção, tiver bhakti, aí sim nós temos que pegar a puíra dos pés de lótus de tal pessoa. Então, Maharaj está dizendo que Mas, Rama, o, príncipe o príncipe de Ramachandra fez amizade com um Chandala, com uma pessoa de uma casta extremamente baixa. O Ramachandra fazia amizade até com os macacos. É possível para o Senhor Supremo. Não pense que não seja. Porque o Senhor Supremo vai fazer amizade com a alma de todos os seres. Então, se alguém de uma casta muito baixa tiver bhakti, nós temos que pegar a poeira dos seus pés de lótus também. É bhakti que importa. Não importa se você é da Rússia, da Austrália, não importa o país. Se você está fazendo bhajana, você tem um valor. Se você está fazendo bhajana, você pode ser honrado. Não importa de onde é a pessoa, não é isso o ponto. Eu já disse várias vezes que no grupo de Chaitanya Mahaprabhu, Aridas Thakur tá era de uma casta de muçulmanos. Qual o problema? Mas dava para ele a honra mais elevada. Ninguém recebia esse tipo de honra Bhagavan falando Bhagavan Nam É mais e mais importante Que Bhagavan Mahaprabhu dizia que O nome do Senhor ainda é mais importante Do que o próprio Senhor Porque ele ainda é mais misericordioso Nós temos que dar prioridade Aos nomes do Senhor Supremo Gurudeva também falava disso Bhagavan falando Chaitanam Mahap o Krishna Nama, os nomes de Krishna são tudo. Tudo o que você quiser, todo o conhecimento que você deseja, você pode receber dos santos nomes. Porque o próprio Mahaprabhu dá prioridade aos santos nomes. Porque o Harinama, ele, por que ele é mais misericordioso? Porque todos podemos cantar o Harinama e quem pode ver Krishna? Então, nem Rupa e Sanatana recebem as honras que Haridas recebe. Ele é conhecido como Nama Acharya. De todos os associados de Mahaprabhu, Haridas é a única, é a maior de todas as personalidades. É ele que recebe a honra mais elevada, porque ele é Nama Acharya. Ele é. O acharya dos santos nomes, nem Rupa e Sanatana recebem esse, esse tipo de honraria, esse título. Você pode encontrar o Senhor Supremo pela ajuda dos santos nomes. Se você canta os santos nomes com extremo amor e respeito, você pode encontrar todos os passatempos, todas as formas do Senhor Supremo. Bhagavan, Bhagavan Parsha. O Senhor, seus companheiros eternos, o Nama, o Dama, tudo você vai enxergar. O Senhor Brahma via tudo isso claramente ao cantar os santos nomes. O Senhor Brahma, ah, na posição de Thakur, ou ah, durante o Brahma Samhita, então, não importa em que casta você nasceu, em que país você nasceu, importa quanta sinceridade você tem. Então, eu estava falando da verdade absoluta. Essa palavra significa que pode parecer complexo. É por isso que no Chaitanya, Charita, Maritana. Você não entende Bengali? Então aprenda, nós queremos saborear é, o néctar das escrituras. Então seria ideal que aprendêssemos Bengali, pois existem muitas escrituras como chaitanya Charitamrita, Chaitanya-Bhagavata, escritos em Bengali. Então se você não entende a linguagem, se você não entende a língua, porém, a bhava, a emoção pura pode ser transmitida pelo seu coração através de bhakti, através da devoção. Quando um grande sado está falando Harikata, se você tem fé absoluta, se você tem Bhakti, você sente as emoções necessárias no seu coração. Então, se você tentar, todos os seus esforços podem ser inúteis. Você precisa no abrigo do abrigo de uma alma realizada, de um grande sado que vai guiar o mundo inteiro de maneira perfeita, sem interesse pessoal. Aquele que, que tiver a coragem de rejeitar completamente a, a pratista material, a fama entre os seres humanos. O Harikata dele existe para a, para a satisfação completa do Senhor Supremo. Prabhupada Bhaktivedanta dizia, o meu Harikata é o meu serviço absoluto. O meu Harikata não é um instrumento para coletar fama, posição, admiração, dinheiro, nada. O meu Harikata existe para dar satisfação ao Guru Vaishnava, ao Senhor Supremo. Esse é o meu serviço, mais, o serviço mais elevado que eu presto ao meu Guru Varga. Se você puder receber esse tipo de misericórdia de um sábio perfeito, autorrealizado, aí sim você vai poder ter acesso. Então, o que, que eu disse precedentemente, né? alguns dias atrás? Imaginem um menino brahmana. Mesmo um menino brahmana não tem direito de, de ler o Shastra. Mesmo um menino brahmana. Eles têm direito de nascimento. Eles têm de, eh, direitos por nascimento para ler o Shastra. Mas está escrito que, enquanto eles não recebem os samskaras, ele não recebe o cordão sagrado e o gayatri, até então, ele não tem o direito de ler os Vedas e os Vedantas. Essa era uma regra estreita, estreita uh, rigorosa. Então, por isso nós falamos de Shilagopalabhata Goswami. desde que ele era pequeno para Bodhananda Sarasvatipada o um iniciou e lhe deu o cordão bramínico. ele era ele ensinava meninos pequenos para Bodananda Sarasvatipada mas a nossa sociedade nós não precisamos fazer grandíssimos templos nós precisamos preparar um menino como aquele aquele que está sentado ali no chão nós temos que pegar um menino desse, e colocar ele no colo e ensiná-lo para que ele se torne um acharya no futuro. É isso que nós precisamos. A gente não precisa de dinheiro. Eu digo abertamente, é meu pedido, preste atenção nesse fato, que esse tipo de menino de 5, 6, 7 anos, vocês podem treiná-los para que eles protejam toda a sociedade. Se eu trapaceio esse menino, ele se torna um trapaceiro no futuro. Se eu fosse um trapaceiro, eu vou trapaceá-lo ele também vai trapacear outras pessoas. Isso se espalha, você não consegue ver essa reação, você pensa que eu sou, que eu sou louco. Nós temos uma linha reta, mas hoje em dia essa linha reta ela foi se desviando e existem milhões de, ram de, de, de, de ramações, como é que fala em português? Perdão. É ramificações, de trapaça, e as pessoas pregando em nome de Krishna trapaçam as pessoas e as crianças ouvem aquilo e se tornam trapaceiros. A, real, a realidade não significa eu ser um acharya, eu ser importante ou ter um templo, a realidade significa a verdade absoluta, assim nós temos que organizar. As pessoas estão querendo destruir a sociedade devocional para o próprio benefício. Eles podem vender a, a, a literatura da Gaudia, tudo. Eles podem vender todas as bibliotecas, todo o Gaudia Siddhanta Vichar, toda a filosofia, para receber um pouquinho de fama, eles vendem o conhecimento eterno. Sim, alguns deles conseguem dinheiro e posição. Quando nós estamos em tal posição, Prabhupada Bhaksidanta dizia, estamos, se nós fizermos isso, nós vamos estar agindo como prostitutas. As prostitutas por dinheiro vendem tudo, vendem o próprio corpo, não é? Então se nós estivermos vendendo a filosofia, nós estaremos agindo dessa maneira. Nós não estamos, se nós não protegermos o interesse de Prabhupada Bhaktisiddhanta, e Thakur, Hum, nós estaremos caindo. As pessoas acham que nós temos que receber é, glórias e guirlandas e posição, mas isso não é o nosso trabalho. Se você conseguir cortar toda a maia, mesmo assim, você não pensa que você consegue alcançar o Senhor se você cortar a maia. Mesmo que você consiga enxergar a verdadeira Maya, e mesmo que você esteja fora da contaminação, sim, fora da influência dos três modos da natureza. Você alcança um ponto neutro. Você não alcança o Senhor Supremo se você corta a Maya. Esse é o começo. Você chega numa posição neutra. Aí sim vai depender se você faz bhajana ou não. Esse é o ah, o pré, pré-primário. no o jardim da infância. Depois que você corta a maia, você chega ao jardim da infância. E aí sim você pode alcançar Bhakti cada vez mais. Ou você pode se tornar um impersonalista. Ou um Mayavadi. Quem pode dizer? O um personalista pensa, parênteses, que Deus. Não tem uma personalidade. O Mayavadi pensa que ele é Deus. E daí que você saiu de Maya? Você saiu de Maya, ok. Mas qual é o seu objetivo agora? O que você quer? Haribhajan? Ou não? Depende disso. Depois de cortar Maya, qual é o seu objetivo? Qual é a utilidade de cortar Maya? Então, essa discussão é algo muito secreto e elevado. Muito bem, nós estamos discutindo o décimo primeiro canto do Srimad Bhagavatam, o diálogo entre esse Sannyasi, Avadutta, e o Senhor Supremo. Krishna diz, eu posso lhe dar muitos exemplos, posso falar eternamente sobre o Siddhanta Vichar, sobre as conclusões filosóficas, mas eu vou lhe contar um fato que vai lhe fazer entender muita coisa, uma discussão que aconteceu muito tempo atrás, diz Krishna Yudha o diálogo entre Yadu Maharaj e este jovem yogi Avaduta. E a, vaduta. a vaduta significa é, um devoto que não segue regras. Ele está acima das regras. Uma posição raríssima e muito elevada. Na muito verdade está dizendo que na sua vida uh, maya tem planos infinitos já prontos ao seu redor. Maya tem infinitos planos já prontos. Já prontos. Quando você nasce eles já estão acontecendo. Eles então, é como uma, uma, uma teia de aranha, programada para te trazer de volta para a ilusão. Então, você é vítima dessa ilusão de maneira. Então, a Vaduta Maharaja vai falar. <coughs> sobre como pessoas materiais. Muitas coisas eu ouvi do Guru, alguém pode dizer, mas onde está a sua realização? Essa é a pergunta. Harikata significa realização prática. Se você não puser em prática, e você não realizar e puser em prática, não adianta você ouvir o Harikata e decorar. Se você escuta, se você toma a Diksha, dos Guru, dos Vaishnavas, e você não realiza, isso significa que você não teve uma associação perfeita com o conhecimento eterno, com o Vaishnava puro. Lembre-se que um senhor hum, que se auto-intitulava devoto, eu não diria que ele era um devoto, que eu sei quais são, qual é o sintoma dos devotos. Por mais de 20 anos ele vinha na Gaudiya Por mais de 20 anos ele vinha na Gaudiya Ele dava doações, arranjava alguma coisa, fazia, trazia alguma coisa para o templo. Ele fazia parikrama, tomava charanamrita, orava ao Senhor do Supremo e voltava para casa. Mas 20 anos ele veio, mas eu não vi ele começar a adoração verdadeira, o Haribhajana. Talvez durante 20 anos você me escute, você esteja me escutando. Se a sua consciência não cresce, se você não se sente nada, se você não se sente perdido sem a misericórdia do Guru, então você não fez Bhakti, você não alcançou Haribhajana. Hari Bhajana, adoração a Krishna. Porque ele não sentiu a necessidade de aceitar um Sadguru. E Diva Goswami Padu fala sobre isso. Você pode ver que existem pessoas que parecem aparentemente com devotos, mas não são devotos. Porque ele não começa nem o Hari Bhajana. Por quê? Ele não acha necessário tomar abrigo de um Vaishnava, um Vaishnava puro. Você pode dizer, o seu Harikata, que você escutando o Harikata, você escuta de maneira boa, perfeita. Só quando você sente, eu preciso de um guru, eu preciso de um mestre, quem que vai me guiar? Quem que vai me liberar? Se esse sentimento não se manifestar, então você não está fazendo Haribhajana. Você está trapaceando só. Kapata significa trapaceiro. Se você chora buscando o mestre, eu sei. Eu estava sentindo grande dificuldade em época de Shambhava. Eu, eu orava, orava diariamente, eu pegava uma, uma guirlanda caríssima. Eu dava para Govinda, Senhor, tome, arranja um guru para mim. Onde está meu guru? Eu orei por anos e anos de Shambhava. E depois o Senhor Supremo apontou para mim: Olha, esse é seu guru. Ninguém me guiou. Ele falou: Vem, vem aqui, que aqui tem um guru bom. Ninguém me guiou. Krishna automaticamente me deu o então, meu guru Bhakti Pramod Goswami Maharaj. Se você for sincero 100%, você vai alcançar um guru. Porque essa é a promessa de Prabhupada Bhakti Siddhanta. Suponha, que se você vai alcançar satsanga, uma relação com o Vaishnava, tenha certeza que isso é um arranjo feito por Baladeva, tenha certeza que esse arranjo não foi feito por você, não foi o seu esforço pessoal, se Balarama lhe abençoa, você vai encontrar o Sadguru e você vai como enxergar uh, qual é o caminho limpo, claro para avançar espiritualmente. Porque sem aceitar um Sadguru, você não tem chance nenhuma. Porque se o Guru é cego, como que ele pode te ajudar? Se o Guru for cego, se ele não for uma alma realizada, como que ele pode te guiar? Como eu disse aquele dia, como Petama Bhishma. Quando o Parashurama pressiona Petama Bhishma para que ele e se case o Shurama, com a Ambalika, Ambalika. O Bhishma vai rejeitar o Guru. Um Guru materialista pode ser jogado fora a qualquer momento. Essa é a regra. Você tem que aceitar um Vaisnava puro. Está escrito assim. Essa é a evidência do Shastra. Um A Vaisnava, um, alguém que não é um Vaisnava, você tem que rejeitá-lo, porque se você não rejeitá-lo, você vai para o inferno, se você aceita uma alma caída como o seu ideal puro, você com certeza irá para o inferno, junto com ele. Todos os seguidores também vão, se você vai receber mantra de uma fonte como essa, você tem que descartar esse mantra, você tem que abandonar este Guru e aceitar um Sadguru. Você vai ter que aceitar um Guru absoluto, caso contrário, você não vai conseguir fazer Bhakti. Nós vamos discutir dia a dia todos esses segredos, mas nós temos pouco tempo. Muito bem, estávamos falando, de Shambhava. como as pessoas são tolas. Elas querem proteger seu próprio interesse. Elas acham que são espertas. Protegendo dinheiro no banco, diferentes fontes, terras, propriedades. Mas eles não são inteligentes. não são tolos. Eu já disse no Gita, o Senhor Supremo está dizendo. Aqueles que são sados, que são verdadeiros santos, eles são extremamente autocontrolados. O desfrute está na frente deles, se oferecendo. Se você está na frente do sado, você vai ver que o, desf o, o desfrute se apresenta na porta do santo. E se você aceitar isso, você vai ser arrastado embora. Porque na frente do sado tudo se oferece. Fama, dinheiro, posição. Mas o sadhou nunca está nunca interessado com isso. Porque ele é muito inteligente. Ele conhece o interesse verdadeiro da alma. Enquanto os tolos são muito. Espertos para manter dinheiro e posição. Sim, essas pessoas são espertas. São espertas como chacais. O chacal é muito esperto. Você é esperto como um chacal? O, o corvo também é muito inteligente. Mas no final das contas, ele come fezes, o corvo. Inteligente que ele é. Mas o coel. Coel. Coel. É um pássaro que faz assim na Índia. Eles são muito parecidos. Os dois são parecidos. Os dois são pretos. E o coel ultrapasseia o corvo. O, o coel põe o ovo no, no, no ninho do corvo. E o corvo vai chocar o ovo do coel. e quando o bebê nasce o corvo pensa ele é meu filho meu bebê mas não é bebê dele então quando esse bebê cresce eles deixam esse ninho do corvo e vão embora o coelho que é um pássaro puro né? ele vai trapacear o corvo que é um grande trapaceiro o sado não faz templo, ele vai preservar o, efe, o, o, o, o interesse de Mahaprabhu e vai embora. Ele não precisa entrar no não. templo, ele pode entrar em qualquer lugar. Eles estão envolvidos com propriedades materiais no coração deles, porque eles são inteligentes demais. Eles vão na sua casa e dão harikata. Tudo eles podem fazer, onde eles quiserem. Quando o objetivo deles está preenchido, eles vão embora, está alcançado. E qual é o ponto? No Gita, o Senhor diz: aqueles que são sados são muito inteligentes. Eles preservam e reservam a própria personalidade. Mas o que é a personalidade do sado? O bhajana. Enquanto os materialistas dormem, os sábios estão acordados. Os materialistas não sabem o que é a vida espiritual. Eles não têm consciência nenhuma em relação à verdade absoluta. Eles estão no escuro. No escuro as pessoas dormem, não? Eles não estão interessados em pensar o que a alma realmente deseja. Nós falamos sobre isso recentemente, disse Shambhava levante-se. Por que você está dormindo? Por que você está inconsciente? Desenvolva sua consciência. Existe um tesouro infinito esperando por você. Por que você não toma isso? Esse tesouro eterno está esperando você. Então como os homens que não têm misericórdia vão lá e vão quebrar as colmeias das abelhas? Os homens sem misericórdia vão lá, espantam as abelhas com fumaça e levam a colmeia, o mel, o favo de mel embora. Tanto tempo as abelhas coletaram coisas diferentes. Mas aí, esse homem vem com fumaça e fogo e as abelhas vão embora, e ele leva tudo. Dessa maneira, através da sua vida, você está sempre tentando preservar o seu interesse pessoal, o seu interesse material. Mas você não sabe o que Maya é capaz de fazer. Você não se lembra do caso daquele tridandi de senhassa? Que passou a vida colecionando dinheiro. Mas finalmente ele perdeu tudo, a família o expulsou, ele se tornou um mendigo de rua. O que aconteceu? Finalmente ele realizou. Ele realizou a necessidade de fazer vida espiritual. Então, quando ele ficou sem nada, ele falou: Agora eu entendi que o senhor está satisfeito comigo. E aí, hoje, porque hoje. Finalmente eu realizo, disse esse, esse Senhor, Não, esse, essa personalidade, que tudo era inútil. Tudo que eu estava colecionando, minha família, minha casa, meu dinheiro, tudo isso era inútil. Finalmente, nós temos que entender que às vezes os grandes problemas são muito bons, eles podem lhes dar um ponto de, de inversão na vida, um turning point. Nós temos que encontrar um, um, um problema muito grande, um risco de vida. Que você vai mudar de caminho e você vai olhar para Krishna. Por tanto tempo eu estava só brincando com a minha vida. E agora eu realizo que eu preciso do Senhor Supremo. Se você está se sentindo confortável, seu bhajana não é bom. Ah, eu estou muito bem, eu estou aqui tomando prachada, está tudo bem, tem. Tem ar condicionado, tem água quente, água fria, está tudo bem. Mas nós estamos pensando sempre no nosso conforto físico, diferentes tipos de confortos físicos. Mas nós não estamos interessados em pensar que somos colocados numa posição específica para correr em direção ao Senhor Supremo. Então, estávamos dizendo que uh, as abelhas que passam a vida fazendo mel acabam perdendo tudo porque uh, esse homem que chega leva o mel de delas embora então não adianta você passar a sua vida querendo assegurar o destino dos seus filhos da sua família você é controlado por uma mágica desconhecida que você não, não enxerga, você não pode ver, você não tem clara concepção do que controla a sua vida. Você pode tentar da melhor maneira possível, mas não vai haver garantia em relação a isso. O homem vai planejar, mas se o Senhor Supremo aprovar, sim, é possível. Mas se o Senhor não aprovar seus planos, não vai adiantar nada você fazer o que você quiser. Tem pessoas que têm milhões de dólares. Eles não entendem que o avião está voando e daqui a uma hora o avião pode cair. Dois minutos eles estão desfrutando antes. De repente, eles não sabem que o avião pode cair a qualquer momento. Eu não estou dizendo que você vai viver isso, não. Mas isso é possível, não é? Porque a nossa vida é totalmente incerta. Nós podemos discutir esse ponto hoje de tarde. De qualquer maneira, a nossa vida é incerta. Você não pode assegurar a sua vida. Se você quiser assegurar a sua vida, você vai precisar fazer Haribajan qualquer tipo de força que você possa ter, empregados, nada pode, pode proteger você. Alguém pode aprender judô, karatê, tudo? Precisa de tanta energia para aprender artes marciais, judô, karatê, que alguém pode te atacar. Quem pode te atacar quando? Você não sabe nem se a pessoa vai te atacar ou não. É certo que alguém vai vir te atacar? Está garantido que você vai ser atacado? Por que, que você vai dar tanto tempo para isso? Porque uma vez um homem aprendeu com o yoga para caminhar sobre as águas. E o outro respondeu para ele, eu pago duas rupias para atravessar o rio. Por que, que eu preciso? É. A minha vida inteira tentando aprender esse poder místico. O Harikata é muito mais misericordioso, mais poderoso. Não existe segurança para a vida, não passe a vida pensando nisso. A sua vida, como é que você vai querer assegurar a vida da sua esposa? Como que você vai assegurar a vida do seu filho? Quem faz isso é Krishna. Você não pode assegurar Mas a sua própria pode. vida. Como que você vai poder não fazer é? isso? Não tem garantia nenhuma. Esse é meu décimo quinto guru, o homem cruel que rouba tudo das abelhas. E meu guru 16 é a corça. Aquele animal, muito bonito, o, o, o, a Corsa, ela é muito tola. Se você tocar uma música muito bonita, a flauta, ele escuta, ele gosta de ouvir músicas lindas. Sempre ele gosta de ouvir músicas lindas. Então, um caçador estava tocando flauta. E, e, e a corsa pensa, ai ah, que som bonito. E elas vão ali e vão procurar de onde está vindo esse som. E o caçador vai e atira nele. O meu décimo sexto guru é a corça Que ela se sente atraída por sons muito doces. Mas ela não sabe que existe uma armadilha Tem uma armadilha ali ela não sabe Ela corre na direção dessa música desse som atraente e ela cai nessa armadilha e é pega e ela será assassinada pelo pelo caçador. Então tome cuidado com o que você escuta, com o que, você, com o que te atrai. Mahaprabhu nos fez tanta coisa, mas nós somos tolos. Ele disse tantas coisas. Você não precisa ir para lugar nenhum. Mahaprabhu já disse todos os segredos da vida espiritual. Mas quem quer entender? Você pode pegar o Chaitanya Bhagavata Chaitanya Shari e que você não entende. Mas se você ouve de um sado, um dia eu vou falar sobre isso, um dia eu vou discutir o Chaitanya Nós temos que fazer um arranjo para que a gente fale noite e dia, sem sair, porque é um tema muito vasto. Então aqueles que vão deixar a vida material, se eles são casados ou não, isso não é o um ponto. Então, na vida material existem coisas muito atraentes, não? Se eles estão casados ou não. Os materialistas que estão falando de coisas materialistas, Mahaprabhu já conversou com Ragunata Das. O que, que ele diz? Você não deve pronunciar de coisas materiais. Você não deve escutar coisas materiais. Se você escuta coisas materiais, esses tópicos podem corromper a sua coração. A conversa material é muito doce. No presente a situação é muito complicada. Eu estou numa condição, os professores na minha época de Shambhava eram muito bons, muito elevados, respeitáveis. Hoje em dia os professores o que fazem? Um professor hoje em dia me disse, eu não estou inventando isso. No, hora do almoço os professores, eles sentam num grupo com chá e com tudo. Eles falam de coisas sujas, da vida privada, de sexo, todos juntos. O professor me falou isso. Eu queria sair dali, porque na escola, na sala dos professores, eles começam a falar sobre, sobre coisas inapropriadas. Na hora do almoço. Na minha época de Shambhava, os professores ficavam ali esperando os alunos que precisavam conversar e de, precisavam de conselho naquele momento. E o que, que você vai aprender de um professor que não se respeita, que fala besteiras na hora do almoço? O que, que eles vão ensinar? Como é que eles vão fazer, criar moral na cabeça das crianças? Então, esse décimo sexto guru é a Corsa, que, se é, que é atraída por conversas amenas, as pessoas abrem coisas na internet para ficar curiosa com isso, com aquilo, eles vão se colocando cada vez mais baixo. E eles vão se perder nesse mundo cheio de conversas doces, e inúteis. Nós estamos perdidos aqui neste universo gigantesco. Se alguém vai abandonar o corpo, não vai cantar os santos nomes de maneira perfeita, não vai fazer hum. vida devocional pura, quem vai saber onde aquela jivatma vai parar? Como é que eu vou buscar aquela Jivatma que abandonou o corpo? Como é que eu vou saber onde ela foi parar? Onde eu vou procurar ela? Aquela alma que envia meu Harikata, tá, deixa eu ver onde é que ela foi. Onde que eu vou? Na internet eu ver onde ela foi? É possível, né? Então, Bhaktirakshak Chidru Goswami Maharaj falava esse Siddhanta. De qualquer maneira, se você vai fazer uma conexão, uma conexão com o Vaishnava pura, mesmo que você não alcance o sucesso, você vai receber uma oportunidade na próxima vida de novo. Esse devoto vai lhe puxar na próxima vida, ele vai te atrair. Mas não é bom esperar a próxima vida. O que é bom é utilizar esta vida, nesta vida, alcançar Bhakti. Então, as pessoas estão sempre falando de coisas materiais. Às vezes, dá vontade de puxar os cabelos. Sim, 15 anos atrás, nem muito mais do que isso, 15 anos atrás, 16. Não tinha tanto celular na nossa sociedade. Somente pessoas muito importantes tinham tantos celulares assim. Hoje em dia, o pescador, o homem que vende o sabji, ele vende verdura. O homem que vende, que, que, que, que lava a rua, ele tem um celular enorme no bolso. Isso é uma armadilha de maia. Até os menininhos, com dois anos de idade já estão tá brincando. Se a mãe não dá mobile, ele não para de chorar. O menino, o menino chora, ele dá, ela dá o, o, o celular, aí ele fica feliz. Ele fica brincando, fazendo joguinho, e fica feliz. Essa é a condição das pessoas. Quanto mais você se envolve com a matéria, seu nível de consciência diminui. No presente, você não pode mostrar um único homem que se concentra no Shastra. Ninguém mais tem tempo, ninguém mais tem paciência. Tudo está no celular hoje. Mesmo que eu perguntasse para alguém, faz um cálculo com, com três números, com três dígitos. Ah, ele precisa pegar o celular para fazer o cálculo na calculadora. O nosso cérebro foi embora. Quanto mais você depende de maquinários, mais você perde seu cérebro. Mas o seu cérebro tem que alcançar um ideal. É você que tem que evoluir, não é a máquina. Então, uma vez uma pessoa estava fazendo uma prova para fazer uns cálculos, tinha um espaço no papel para ele colocar o resultado aqui. Agora, hoje em dia, tudo com um cálculo. A calculadora. Por isso que o cérebro das pessoas não tem nada dentro. Eles estão perder poder. Eles vão, e o que, que vai acontecer? Essas pessoas vão aprender a manipular os demais. É isso que elas estão aprendendo. No lugar de aprender coisas reais, coisas úteis. Como Ambarish Maharaj é esperto, ele queria utilizar todos os sentidos para adorar Krishna. Não pensa que ele seja um tolo, ele era de uma inteligência única. Um dia eu vou falar sobre ele. Como o Maharaj queria utilizar todos os órgãos do sentido para que cada órgão do sentido pudesse desenvolver a sensibilidade máxima para agarrar os pés de lote Senhor Supremo. Isso sim, é um comportamento adequado. Quanto mais você discute The coisas materiais, eyes, mais você se coloca uma armadilha, mania, na armadilha de maia, como a corsa, que houve conversas amenas. <tos> यसं तं न सुरा सुरgana देवाय तास्मि